Olá pessoal, tudo bem? As tecnologias estão mudando o nosso mundo, especialmente o mercado de trabalho e educação. Será que ensinar programação para os nossos jovens do ensino médio já se tornou uma real necessidade? Quem vai conversar com a gente hoje é o professor Thiago Borges, coordenador do CodeLife, uma plataforma online gratuita que faz justamente isso. Tudo bem, Thiago? Tudo bom, Pedro? Ótimo. Como que surgiu essa ideia? A ideia surgiu a partir de, um, de uma inquietação do nosso presidente aqui na FAPEMIG. É, sobre o ensino médio né? o ensino médio tem perdido muitos alunos porque às vezes eles não conseguem enxergar um caminho para entrar na universidade precisam ir para o mercado de trabalho e não entendem que a formação deles na escola vai contribuir nessa nessa entrada no mercado de trabalho a partir dessa equitação a gente pensou olha o que, que é, a gente pode fazer para ajudar esse jovem a se inserir no mercado de trabalho e também entender que a formação acadêmica dele ali, do ensino médio, é importante. Então a gente pensou numa plataforma, uma, na, numa forma, na verdade, de ensinar programação. E aí surgiu a ideia do Live. Depois de um brainstorm, de uma conversa com os parceiros, com pessoas é, ligadas à área de educação, a gente pensou, olha, uma plataforma que ensina a programação de uma forma diferente pode ser atraente o suficiente para esse aluno entender a lógica de programação e também reconhecer que aprender conteúdos como português, matemática, física, que em tudo são relevantes para o mercado de trabalho. Daí vem, então, o CodeLive. E o que, é que o aluno consegue aprender na plataforma? na plataforma ele aprende alguns conteúdos que vão permitir no final do processo que ele faça um site mas ele vai entender um pouco qual que é a lógica da programação vai entender como colocar cores como construir um site a partir do zero e como funciona todo o processo de construção de software está aberto para quem quiser se eu entrar no site eu também consigo criar um perfil eu consigo ter essa, essas aulas é só digitar codelife.com entrar fazer o login, né, fazer um cadastro básico ali e já começar a se divertir e a aprender. Você fala da diversão, é, por que exatamente? Ela, você falou também antes da gente conversando que é uma experiência gamificada, é um pouco disso? É, a ideia é essa, né? a gente visitou as escolas na, na, na concepção do projeto e conversamos com os alunos e lá eles falaram, olha, a gente não quer aula mais, a aula eu já tenho aqui na escola, eu quero algo diferente. E aí que surgiu a ideia de fazer um game. A gente se inspirou no Mario, então a ideia, a construção é, toda da plataforma é através de ilhas, tem muita referência ao jogo Mario. É, e aí ali o aluno vai aprendendo pequenas pílulas então cada fasezinha, né? Ele vai aprendendo um pouco sobre programação, sobre como fazer o site e como é, desenvolver assim, ali as suas habilidades de uma forma mais lúdica e não tão maçante quanto se fosse... É, uma uma leitura e execução imediata. E mesmo que o aluno talvez não tenha o interesse de seguir carreira na área de tecnologia, como programador, por exemplo, talvez hoje já seja uma necessidade real aprender programação, né? Assim, a gente vê as profissões mudando, o mundo mudando bastante e acho que já até hoje, mas principalmente no futuro isso vai ser uma demanda muito é, real do mercado, certo? É, eu entendo que sim, todos nós que apoiamos o Projeto Code Life defendemos essa ideia porque é, cada dia mais as profissões estão envolvidas é, com a tecnologia. então você pode não ser um programador, mas você vai lidar com pessoas que são programadores, desenvolvedores, agentes né, de software. Então as profissões vão estar relacionadas a isso. Se você sabe como aquela pessoa trabalha, ou o que ela tem que entregar, você aprende pelo menos a pedir o que você precisa. Então entender a lógica, a forma como é, o software deve, é construído vai ser importante para todo mundo, inclusive um pouco dessa lógica de programação mesmo vocês trabalham é, dão a possibilidade de qualquer é, de qualquer professor também possa utilizar a plataforma na sua sala de aula, na sua matéria, ela não se restringe a nenhum conteúdo, justamente porque o aluno ele pode fazer qualquer coisa ali dentro, inclusive um trabalho escolar, certo? A gente gostaria muito de contar com a ajuda dos professores que conseguem perceber essa demanda do mercado de trabalho e possam é, usar a plataforma para demandar serviços ou atividades diferentes dos seus alunos. Então, o professor de geografia, é, que quer, fazer, em vez de entregar um trabalho no papel, impresso, ele pode pedir os meninos para usar o Code Life em grupo, fazer um site e, e criar né, a, a, aquele trabalho. E a gente precisa muito dos professores para mostrar para o jovem que é, é o que existe essa plataforma e que o mercado de trabalho demanda isso. É uma das aflições que a gente tem, é que quando a gente vai nas escolas de ensino médio, os alunos às vezes são, e principalmente as públicas, os alunos são perdidos em relação ao mercado, à forma de usar, é, a, a quais habilidades eles precisam ter para entrar no mercado de trabalho. Então, acho que o professor é, é o caminho melhor para a gente conseguir acessar esse aluno falando principalmente do mercado de trabalho, ainda é um ambiente, né? a área de tecnologia é um ambiente majoritariamente masculino. Vocês tiveram essa preocupação de fazer um ambiente é, virtual unissex? Tivemos, sim. É, essa foi uma, também uma das nossas preocupações, porque a, a programação, ela atrai muito o jovem masculino, né? E as meninas, elas é, são muito afastadas dessa área, talvez culturalmente, né? Pelo, é, pelas famílias que acham que a área é, de exatas não seja tão é, ligada ali tão próxima da, das profissões para mulheres, e a gente fe, tomou esse cuidado de fazer a plataforma com exemplos que sejam unissex é, a, o desenho da plataforma é também voltado para isso para não discriminar ninguém para que as pessoas possam usar e se sentir à vontade usando a plataforma é bem legal, só para é, fechar então vamos divulgar mais uma vez, o site é o codelife.com é www.codelife.com gratuito, quem quiser a qualquer hora pode acessar, não tem problema Está aberto 24 horas por dia. Muito obrigado pela, pela disponibilidade, Thiago. Excelente trabalho e, mais uma vez, um prazer conversar contigo. E Eu que agradeço o CIMI. O CIMI é um importante canal aí de comunicação. É, muito obrigado. Até a próxima, pessoal.